Bora para Lago Assombrado. Ó, ah, pra confirmar, né? Nunca é demais dar aquela confirmadinha. basics aqui também ui fazinha bonus colete todos os cristais ui ui ui ui, ui. Bora De primeira Né? Acho que é Acho que é Corre, caralho Corre, corre, corre Filha de uma puta Ah, mano, <risos> que saco. Um <Muito risos> que olhe, vebraton que arrompado. Opa, opa, opa, opa Aqui, ó Segunda fase bônus Colete todos os cristais Gente, é a segunda fase bônus Daqui, né, eu não tô ficando louco Só pra Confirmar Consegui Ah, eu nem vi lá Mas acho que é a segunda sim E que era tipo pra sempre Peraí, então isso significa que vai ter outro peixão Atrás de mim Não, é que tem esses bichos aqui embaixo do mar mesmo. E tem outro peixão atrás de mim Vai se ferrar, filho de uma égua Não merece estar tá vivo Peixe é para comer. Eu gosto de peixe frito. Pelo menos está no checkpoint. Pelo menos isso. Ah, velho, pode crer. Eu acho que quando chega em checkpoint... Deixos. Ah, caralho, hein? Daqui a pouco eu já vou ligar o fuzz velho. Carmão, é 15 vezes mais difícil, brother. Os dois já entendi que não dá pra pegar, é sacrifício. Tá. É tempo bastante pra entrar aqui e sair e ainda pegar aqui de, de novo. novo. Putz, mano, tem coisa ali pra baixo. Quase certinho. Certeza que é isso, letra perdi uma das minhas duas vidas, então tá de boa. Aí, fasezinha concluída com sucesso, meus jovens. só não peguei as moedinhas necessárias, mas eu não vou pegar todas as moedas, porque dá muito trabalho e eu tô com preguiça. E eu coloquei pra recomeçar a fase. Bora pra curto-circuito. Tá, a mecânica é legal, já entendi, já entendi. Mas é difícil. É legal uma continuação difícil, né? Não, não tem por que parar de ser difícil. Deu uma cravada ferrada ali só pra mim. Ou vocês também cravou. Ler relativamente ferradinho ali. bora de tigre rapaziada, tigre tigroso agora eu posso escalar a parede, meu eu não tenho pulo duplo, idiota é só o ataque ferrado no ar alguma fase bônus aqui? Acho que não, né? É. Vai ter que ficar pra refazer a fase. Aí. Pronto. Checkpoint. isso aqui, né? Tem que fazer aqui, pera aí. É um salto de... Não, não é. Ah! Pra... O pior dessa fase é que não sou nem eu. Tipo, eu tô demorando, sim, eu tô, mas não é necessariamente... Eu, só que tô demorando, essas plataformas também são lentas pra caralho Nossa, brother Dar o bicho de ácido, puta merda, perdi coisa ali já que eu vi, né? lá bora lá bora lá curt bora circuito lá. de novo vamos que vamos Ah, velho ai ai, ai. fazer bônus isso Bora que bora, colete todos os cristais. É o quê? Ah não, tem que dar o dash. Saganagem, saganagem. Bora Segunda fazinha bônus completa com sucesso Meus jovens Uh Rapaz, rapaz, hein Você não me dá um susto desses não, jogo Puta que pariu Não acabou, hein Bora, bora, bora que bora, mais uma fasezinha concluída com sucesso. Essa me custou um tempo, viu? Essa aí me custou, eu fiquei pensando isso aí a noite toda, eu não dormi. Mentira, eu dormi, dormi muito bem, mas enfim. Bora pra próxima fasezinha. Bora que bora pra engrenagens escaldantes. Aí, eu não sou tão burro assim, tá bom? O jogo já começamos com uma fazezinha, okay? fazinha, o quê? Fazia bônus, rapaz. Fazia bônus, yes. Suave. Bora que bora de primeira. Eu achei que não fosse ser suave, mas é suavíssima, rapaz. Suavíssima. Huh. Legal, hein Legal, hein que opa O hum. uh, viu, ó Esse aqui é mais complexo, rapaziada Esse aqui é mais complexo Talvez ela tivesse, mas se tava eu... Não me lembro. Aê, rapaz, conseguimos. Pula aqui, pula aqui e vai. De boninha. Ui, ui, ui, ui, puta que pariu, não tinha visto. Não tinha visto, meu, não tinha visto. E que cai? Não, tá, amém Sabia? Fazezinha bons os dois Pra nós na ficha De boa Nem vi o que tem que fazer, pegar todos os cristais Entendi Eu Ia falar que essa aqui é suave, mas essa aqui é uma Complicadinha, hein Não é nem um pouco suavinha não, viu Uh, agora eu sou aí, viu? Agora... Não, tá. Não dá. Bora lá, bra lá, bra lá. É, tá, tá, tá. Bora que bora, mais uma fasezinha pra nós. De boa na ficha. Tá, tá, tá. Bora que bora. Ui, ui, ui, ui. Ui, ui, ui, ui, ui eu morri. de buena. Você pula aqui. De boa, pula ali pode Podpá Podcast, pode é podcast Irmão, podpá é podcast Ó oh, velho, bem mais de boa Tá ligado? Cheque Pronto Checkpoint é um cheque Tá ligado? Quando você vai no chave, daí você faz cheque na hora você marca um ponto Cheque ponto Que pé da merda A vida é feita de momentums. Seja você seu próprio momentum. Bora, rapaziada. Ui, brother. Ui, tá. Irmão, irmão, irmão, irmão, irmão. Ah tá, é programinha do jogo, é programinha do jogo Programinhas Do jogo Eu peguei todas as letras, enfim, bora que bora. Mais uma fase completa. Com sucesso. Com sucesso. Mais uma fase completinha com sucesso. Suaveira. Só faltou as moedinhas que eu não vou voltar e refazer. Mas então, mais uma fase completa com sucesso. Bora pra próxima. Bora que bora pra fasezinha. Pra Arya. Fasezinha esca desse mundo. Elevador infernal. Fudeu. <risos> ai, ai, bora que bora. Mano, eu tenho que lembrar de olhar pra essa câmera aqui, ó. Eita, pô. Porque tava inverso, meu celular. esqueci. Eu coloquei ele ao contrário hoje, daí. Ficou bizarro. Mano, isso aqui, esse fundo, tá me lembrando muito. O fundo, eu não sei se é de uma fase de Donkey Kong Não sei nem que, qual Donkey Kong que é Mas de um Donkey Kong Ou se é só, tipo, o que colocaram pra ser da música Tipo, não né, que tem Uma trilha sonora de Donkey Kong no YouTube E daí, tipo, uma das músicas O fundo é isso Eu não sei se é uma das músicas, ou se é todas as músicas Da trilha sonora inteira Enfim Que isso, brother? Que isso, brother? Irmão! Era isso mesmo, é muito de boa Já passamos, não peguei todas as Eu peguei todas as moedas que tinha pra pegar Sou muito foda, irmão ah, Me respeita, brother, me respeita Eu fiquei pra repetir a fase, não Bora que bora Pro boss final Pro último chefe desse jogo O que vai finalizar Tudo daqui Eu acho Que o último negócio ali, né Que tem, tipo, o coração aqui embaixo, né Coração, daí, né, todas as cutscenes dos bosses. Aqui, provavelmente, desse boss. Aqui é uma cutscene secreta que a gente só vai ver depois da cutscene do boss. Essa cutscene aqui, provavelmente, é só colocar todas as moedas. Eu não vou fazer ela por enquanto, não pelo menos. Talvez eu coloque ela aí depois pra vocês do vídeo do YouTube. Então, se você quiser ver, né? Se for disso, vai lá pro YouTube, tá cheio de vídeo. Ele lá, se inscreve lá, dá like nos vídeos. Eu agradeço muito. Você vai me, tá me ajudando demais. Sim. Bora pro chefe final Bora pra tirania de Typhoon Typhoon Não sei como é que fala <risos> <risos> Peguei, peguei, peguei Ah, pode crer Eu tenho que... Ui, fudeu tem que ir pegando as moedinhas Pelo caminho Meu Deus, meu celular daqui a pouco vai descarregar E eu vou Ter que parar de gravar Ah, caraca Ela me segue Não é tipo de... Legal, né? Ai, ah, irmão, bora que bora Puta, essa cutscene, eu não quero mais ver Chega, cansei dela já Ui, ui, ui, ui, brother Ah, brother, brother know, man. Ah, não, mano, ah, não Ah, velho Vamos lá, velho, vamos lá X pra caralho Tô vendo até já ah velho fiz merda fiz merda não tem muito como né fiz merda fiz merda fiz merda Eu não sei onde é que é o próximo aqui embaixo. Pode crer. A gente sobe aqui. Ui, vou levar. Levei. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Tá. Que louco, velho. Só pra testar, né? Só pra testar. Vai que, tipo, nem vem. Tô indo muito rápido porque eu quero, sem querer. Porque eu quero sem querer. Acho que não é assim que funciona, hein? Não é pra nem é assim que funciona, não. Tá, agora você vem, né, velho? Agora você vem, né? Vira lá. Morre, diaba. Uia, tubarão, tubarões, tubarões, tubarões, filho de uma puta, sai daí. Caraca, irmão. Caraca, irmão, vai se ferrar, velho. Bora! Ui, ui, ui, ui, ui. Que é de tigre. No, tá. Entendi. O que eu tenho que fazer? Dash. Volta dali, né? Não. Aí, eu não, eu não avisei, né? Nos vídeos, mas, tipo, essa velha aí é quem tá criando os bichos de legume pra descobrir a cidade. Porque ela e um outro. Um outro coelho azul. Eram discípulos do mestre coelho. Que eu não, não sei explicar quem que era o mestre coelho. Mas enfim, era o mestre coelho. E daí, tipo, tinha lá os outros bichos da... Do crack que também eram. Que eram o tigre o, avi, o gavião. Ou a águia, sei lá que foi aquela ainda. E daí, o tubarão. E daí, uma vez, essa véia aqui... Quer dizer, uma vez... O coelho ancião morreu. E daí precisavam de um coelho novo. Daí, tipo, a véia achava que ela era mais apta... A ser o um novo guardião. Só que deram um negócio pro, pro outro coelho que treinava com ela. E daí... Ela resolveu tacar fogo em tudo. Meu... Perigo, gente, que perigo. Que é isso, irmão? Que perigo, irmão. Que perigo. Que pós. É Agora sim.